Deus tá vendo, viu? O boy que tem todo o tempo do mundo pra você, se aí você não quer não, né? Agora aquele que nunca tem tempo pra você é esse que você quer. Jesus tá vendo. Pior que o boy que te ignora é aquele que te dá atenção, conversa com você sempre, fala que tá morrendo de saudade. Atiça, atiça, atiça, mas na hora do vamos ver a rega. Parece que ele flerta com você rezando pro flerte não dar certo. Porque quando dá, ele corre, uai. Eu vou falar pra você, olha, eu não tenho mais saco. Eu não tenho mais saco pra quem fala que tá com saudade, mas não se move pra poder me ver. Que saudade é essa? Enfia no cu. Eu tenho uma amiga que tá passando por isso. Eu vou até sentar, porque lá vem história. Minha amiga ficou com um boy, curtiu. Pegou o contato dele, o boy até dá uma atenção pra ela. Falar que tá com saudade, mas quando eles marcam de se ver, o boy sempre dá uma desculpa. Aí, esse final de semana, o boy veio com esse papo de que tava com saudade, blá, blá, blá. Ela desmarcou o rolê comigo pra poder ver o boy. Até aí, tudo bem, beleza. Não deixe para amanhã ficado que você pode dar hoje. Aí, quando foi sexta-feira, minha amiga apareceu na minha casa. eu Falei, uai, amiga. Você não ia ver o boy hoje? Ela, ah, então. Amanhã ele tem que acordar cedo pra trabalhar. Falei, amiga, pegava ele às nove e devolvia meia-noite. Não precisava nem de pernoite. Três horinhas já mata a saudade. Ela, ah, não, ele disse que ia acordar cedo, que ia ficar cansado. Eu, hum. Falei, amiga, então tá perfeito. Vai ter um fluxo de rua ali, ó. eu não posso ver um fluxo de rua que eu já tô lá, né? Chego até cedo pra aproveitar. Porque você sabe, a gente nunca sabe a hora que vai ter tiro, porrada e bomba. Então eu chego cedo pra bater minha poderosa no chão. Ai, Umas 10 horas da noite, pegamos a nossa garrafa de Little Devil e partiu Fordonso. Quando a gente chegou lá, eu falei, miga, aquele não é o seu boy? Ela, não, não é não. Ele acordar cedo amanhã. Eu falei, miga, trouxa, tudo bem. Agora cega já é demais, né? E veio ela pra mais perto e não é que era o boy mesmo? Ela falou, e agora, amiga o que, que eu faço? Eu falei, vai lá, vai lá e cumprimenta ele como se nada tivesse acontecido, segue o bairro e pega outro. Tô errada? Não tô errada. eu pergunto, eu mesmo respondo. <risos> Sabe por quê? Isso já aconteceu comigo. Toda hora o boy falava que tava com saudade. Eu falava, então tá bom, vamos se ver hoje. Ele, então, hoje não dá, porque eu vou ter que fazer um trabalho de faculdade. Eu, ah, e amanhã? Amanhã dá? Então amanhã não dá, porque eu tenho que acordar cedo para fazer isso. Ah, e no final de semana? Então, final de semana também não dá, porque eu marquei. Preguiça. Mas sabe por que eles fazem isso? Porque eles não querem perder o contato. Quando eles vê que tá perdendo o contatinho, eles falam que tá com saudade pra manter você sempre ali. Disponível pra eles. <risos> Mas comigo isso não funciona não, viu, meu amor? Sabe o que eu fiz? Fui lá e peguei o conhecido do amigo dele. Porque se não for conhecido, não, não tem graça. Não deu atenção, vira a segunda opção, né? assim o ditado? Agora me faz de segunda opção pra tu ver. Se eu não te faz de segunda, terceira, quarta... Ops! Te esqueci. E pode ficar bravo, pode falar mal, antes piranha do que iludida. E isso serve pra amigo também, viu? Esses amigos que ficam, amiga, você sumiu, tô com saudade. Olha, eu já visualizo e nem respondo, tá? Que o WhatsApp foi feito pra dar vácuo. Quer falar comigo? Vai na minha casa. Então, conselho da Laís Oliveira pra vocês. Posso até estar errada? Posso estar, mas não estou, porque eu sempre estou certa. Primeiramente, me segue no meu Instagram, arroba Oliveira. Lá eu posto vários conselhos pra vocês nos stories. Vocês vão amar, viu? Segundo... Se o boy fala que tá com saudade, mas fica te enrolando mais do que papai higiênico, fia! Parte pro próximo. Faço isso, dá super certo. Meu leme é esse: se ele te procurar, comemore. Se ele não te procurar, comemore com o outro. E assim seguimos o baile gostosinho no azeite. Hein?